O que que eu fiz? Eu preenchi as células rítmicas, tá? Junto com a bateria. Eu vou soltar a bateria, ó. Tum, cá, cu, cu, cu, cá, tum, A primeira ideia seria você seguir o bumbo e a caixa, ó. Tum, pa, tum tum tum tum tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, ver? Ó. Tá vendo? Então essa foi a primeira ideia. Então assim, o que, que acontece gente? Você que é tecladista que tá vendo esse vídeo. Começa a ouvir baterista tocar para você poder ter variações na sua cabeça é, de ritmos de bateria, tá?